Fala, galerinha do mundo do Steel Frame! Tudo bem com vocês? Helena, só Dama do Gesso, passando aqui. Então eu tô aqui no nosso banheiro pra mostrar pra vocês que a gente usou a solução de placa verde nas paredes. Placa simples, tá? Foi só uma placa que a gente botou. Placa verde que a gente botou nas paredes, tá? E você pode ver... Lembrando, quando você tá em área de banheiro, né, você tem que ter os perfis a cada 40, principalmente porque a gente vai estar trabalhando com cerâmica nas paredes, tá, dos banheiros. Então a gente tá com os perfis a cada 40 aqui no banheiro. E a mesma coisa a gente faz pro forro. Olha só que legal o forro. Tá vendo? Aqui o forro, como ele é um ambiente mais estreitinho, nosso banheiro ele tá com 1,10m de largura. O que que aconteceu? Eu não precisei trabalhar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 E lembrando, a mesma coisa que a gente fez para a parede, né? Que a gente está com perfil a cada 40, a gente fez para o forro. A gente também botou perfil a cada 40, por quê? Banheiro, ele tende a puxar mais umidade, de vapor, principalmente por causa de chuveiro, do banho, né? A gente tem muita umidade de vapor aqui. Então, o ideal é você trabalhar com perfil a cada 40. E como a gente vai botar placa RU no forro também, Tá? por questão de idade, resistência, etc. Muitas pessoas não fazem, mas o ideal é você trabalhar com a placa do forro RU também, tá? Então, como a placa do forro vai ser RU, o que a gente fez? A gente botou as nossas canaletas também espaçadas a cada 40. Helena, mas não vai ter cerâmica? Não. Mas a gente tá tratando, né, de uma placa mais pesada, fixada no forro, e que ela vai tender a puxar mais umidade de vapor, principalmente porque a gente tá no banheiro, as pessoas tomam banho de porta fechada, de janela fechada, e fica aquela mini sauna aqui dentro. Então a gente trabalha com a placa RU também no forro, é o ideal, lembrando, muitas pessoas não fazem, e não é obrigatória a utilização da placa RU no forro. Mas eu acho que é o mais indicado, eu gosto de trabalhar dessa maneira quando posso. É uma área muito pequena, é uma economia muito boba que você vai fazer, né? Então a gente tá com a placa RU, canaleta a cada 40, tudo a cada 40 no banheiro. Fechou? Dá seu like, dá sua curtida. Se você ficou com dúvida com parte dessa placa RU, como é que a gente vai fazer o banheiro, deixa seu comentário, deixa sua dúvida aqui embaixo. E se você não é inscrito, não se esqueça. Se inscreve, se inscreve aqui no canal pra estar tá acompanhando o nosso especial todinho e estar tá sabendo tudo sobre uma casa de steel frame.